Quase todos olharam para mim. Até ela olhou para mim. Só o meu diretor não. No berço não fui beijada. Na mesa não me sentei. Na cama não fui amada. Fiquei por fora da vida. Não tive espelho de mim. Todos olham, olharam e olharão para ela. Ai, a minha beleza no cenário dela. A minha beleza com o poder dela. Quem resistiria? Nem Deus, nem diabo, nem sol, nem fera. Recomeço. Agora eu reconheço. TBC, Vera Cruz, meu berço, casa, cama, mesa. Onde vão ver, na carne, beleza. A minha alma, corpo, térreo, eu quero brincar disso, sério. Bela na minha criança infeliz e feliz na beleza dela. <tos>